Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, o isso terceiro cumprimento que nós vamos dar, estou <risos> aqui com o meu querido Prudêncio Paulo Ozac, é do Agro Resenha, certo? Muito bom. Que não vai é falar nada aí. de podcast, mas vamos é, lá. Mas vamos lá, né? Fala Pode, oi. Posso falar igual no podcast? Pode. Olá, pessoa! <risos> Tudo bem com vocês? Isso aí, olha lá. <risos> Convidado nosso hoje aqui do Botão do Excel, nós vamos falar um pouco de nada a ver com podcast, como eu disse, pecuária. Então, se você ficou curioso, né? Não deixe de, depois da vinheta, você resistir aí ao nosso canal. Certo, Juliana? Que atrapalhou a nossa gravação. <risos> temos recados? Não temos recados. Então toca a vinheta para que a gente comece aí o nosso bate-papo de hoje, ilustre doutorzão aqui. Vamos lá. Vamos <música> lá. Como eu disse pra vocês, o Paulo, como difícil é falar Paulo pra ele, Paulo. né? Prudência é o meu doutor de exalque, certo? É isso aí. Ex-morador né? da nossa querida Coração de Mãe, no Muleta. Foi o cara que me ensinou a comer de braço fechado. Conta essa história aí pra eles. Não, os bichos chegam na República e eles acham que... Tá na casa da mãe, tá né? Tá na casa da mãe. senta na mesa com 15 negros e abre as asas pra comer. Eu falei, ah, vamos, vamos melhorar esse, essa, essa logística aqui. Coloquei um, uhum. uma folha de papel em cada... Suvaca. Bem que eram uns 15 quilos mais magro, né, galera? É, é melhor, né? Sabe você coloca então, cara, uma folha de sulfite aqui assim, caramba. <risos> Come desse jeito, se cair a gente se fode. É, se for... Muito bom. Antes da gente começar a falar sobre o, a temática de hoje, que são indicadores de rentabilidade aí na atividade pecuária, o Prudência ou Paulo, aí como vocês queiram, ele é o que que você é? CEO, gestor, diretor, Senhor. editor. É tudo. só podcaster mesmo. Tudo, ele é podcaster do AgroResenha. É. Acho que é um dos primeiros, né? Do, primeiro, do Agro. Primeiro podcast do agronegócio, assim. Existiam algumas iniciativas, mas descontinuadas, e aí eu falei, não, tem tá faltando, tenho certeza que que vai ter mais no futuro, então vou fazer um podcast. Começou bacana. em 17. Então, assim, como eu sei que boa parte, né, boa parte não, né, parte do meu público <risos> aí acaba trabalhando também com um agronegócio em função da minha atividade, é um meio bacana de você estar atualizado aí várias discussões legais. E também, se você quiser colocar uma bufunfa lá para patrocinar, ah, certo? A é gente tá lá. Né? É isso aí. Aqui é o nosso site. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Agroresenha, basta entrar no nosso site lá, o www.agroresenha.com.br. hora que você entra ali, já tem todos os episódios que já foram gravados, até essa semana foram gravados 122 episódios. É um por semana? É um por semana. Bacana. Minha meta é sempre bater 50 episódios por ano. A nossa também era assim, mas daí a Juliana não tem agenda pra vir aqui gravar, <risos> tá foda. Mas faz parte, cara. Assim, é, é um trabalho difícil, vocês sabem muito bem. Do Ainda problema. mais pra vocês, cara. Eu admiro muito esse cara que trabalha com conteúdo, porque aqui pra mim é muito fácil. É. Eu chego aqui, gravo, ah, beleza. Os caras fazem tudo. Eu sou, tipo assim, um coxinha, né? Eu sou um um youtuber Nutella. Certo, Juliana? Eu não sei se tem que fazer tudo, é muito mais... É muito mais complicado. simples, né? Mas, assim, é um trabalho bacana, eu gosto muito de fazer. Não tem um tema específico, mas a única coisa que é incomum em, em todos os entrevistados é que todos eles estão fazendo acontecer nas áreas deles. Então, Obrigado, hein? É, Eu já viu? dei entrevista lá. Então, acho que esse que é o, é o grande objetivo, comunicar o negócio de uma maneira diferente, através das pessoas que estão trabalhando nele, né? Bacana. Eu então, acho que isso é, isso é super legal. aí tem todas, legal. As, todas as plataformas, Apple, Spotify Deezer, então tá tudo lá Quem quiser escutar, semanalmente Todos os domingos à noite, pra você sair cedinho Domingo via... à noite? É, lanço domingo É a hora que tem tempo, cara E aí segunda-feira de manhã, já tá baixado no celular Do cara, o cara vai sair pra viajar Já põe nove resenhas Muito podcast. bom, eu já vi vários episódios, eu não ouço todos evidentemente né, Sou sincero, mas eu já vi vários E é bem bacana, tem então, um pessoal bem é, legal que você, tá, que você tá Trazendo. Sim, sem dúvida. Muito bom E daí, o que que acontece? Quando o Prudêncio me ligou, já vem aqui que a gente vai gravar. Dá pra gravar alguma coisa de podcast? Como nós não conseguimos imaginar porra nenhuma <risos> do Excel com podcast, a gente falou assim, então vamos falar de pecuária. Tá? que é a praia dele, trabalhou no CPEA, trabalhou no CPEA, INEA, CPZ, CPEA, CPEA, CPEA, você sabia isso? CPZ é da onde? Um beijo pra todo mundo do CPZ O <risos> que, que você faz, além do Agro Resenha, que é um projeto pessoal isso. seu, qual que é a sua atividade então, profissional? Hoje eu trabalho numa empresa de nutrição animal, que ela é de Mato Grosso. Eu sou de Mato Grosso, né vim diretamente de Cuiabá pra cá. Fantástico, Muito lindo, estado. né? Então, eu trabalho numa empresa de nutrição animal em Mato Grosso, chama NutriPura, nutrição animal e pastagens. A gente atende é, desde com, todo, todos os elos da cadeia, né? De cria, recria, ciclo completo, confinamento. Então, a gente vende produtos nossos, que são fabricados por nós, e também somos revendedores de, de outras marcas. Então, dentro de Mato Grosso, é uma empresa bastante forte. Bate bastante nas grandes aí. Mas tá tudo certo. <risos> e a tendência é sempre crescer. Agora nós estamos num ano muito bom para pecuária. Eu acho que até é legal Vamos a gente olhar. falar um pouquinho sobre... Bacana. É um ano que a gente viu que teve várias mudanças, tá rodando, rolando uma, uma mudança estrutural na pecuária no Brasil. E... É, os caras só lembram a hora que o preço da carne explode <risos> lá e lembra da pecuária, certo, é Juliana? Juliano? Juliana, o que é cria, recria, agora então? Aí morreu. Rolando uma mudança global né? que tem influência direta no nosso, no nosso sistema de produção. E é o que a gente tem visto no campo também. Mudanças de sistema, gente entrando, gente saindo da atividade. Isso tende a e se intensificar nos próximos, nos próximos anos. e aí Por isso que é até um pouco melhor a, a gente falar de pecuária. Né? Legal, então vamos lá onde você quer vamos começar. Lá. Vamos começar aqui. Então, e também assim, para você que está esperando hoje uma expectativa de ferramentas do Excel, hoje é discussões temáticas, como a gente falou que tem aqui no canal, usando evidentemente o Excel, né? Se você <risos> percebeu, nós não estamos no Word, que é o lugar que a Juliana gosta de fazer tabela. <risos> ah, é? Olha, olha aquilo ali, velho. Ah, é, meu Deus do céu. Mas vamos lá, é. Né? Casa de Ferreira, espeta de Pé, pau. Não, né? Solta é o espetinho normal. dela. É meu não, é tudo <risos> no Excel. <risos> Mas vamos lá. acho que é legal, eu falei um pouquinho ali no início, né? Que a gente trabalha em todas as, as fases da produção pecuária. E hoje a gente separa as fases em cria, recria e engorda. Então por isso que a, essas são as três fases que a gente tem dentro da pecuária de corte. A cria, basicamente, a cria, é, você tem matrizes, né? Vacas que criam bezerros. E normalmente o produto que você vende são bezerros, tá certo? Você tem a parte de recria, que é a parte entre o animal... Bezerro e é a vaca pequena. Sai bem, é vai vai. gente, né? Tem que explicar. explicar. Bezerro que... é, vai... então, é Cria, vai... é a cria. <risos> cria, é. Sabe quando, quando dá cria? Né? Isso, é a cria. É isso isso. Aí. Então você cria. Essa é uma fase da produção. Depois tem a recria, que é o bezerro que saiu dessa fazenda de cria até ele ser garrote, né? Um pouco antes dele entrar na fase de engorda. Então vamos pegar se assim, é uma adolescência. Uma adolescência. Uma adolescência. Então o cara que está na cria, ele nasceu lá, ele conduz um pouquinho e depois vende. Exatamente. Então vende o animal né, meio. E a boca, é, no meio. É, e aí você faz o processo do botão, engorda. É o, é o, é, é o que a gente chama de gigolô de vaca. Entendi. <risos> Entendeu? É o cara que compra do criador e revende. Pro... Recria e engorda. Exato. Beleza. E aí depois tem a fase de engorda, que aí você tem vários sistemas de produção. Você pode fazer tanto em confinamento, você pode fazer em pasto sem confinamento. Então essa é a parte. Normalmente a gente tem três grandes sistemas, né? Normalmente são as fazendas de cria isolado, o cara é criador apenas, tem vaca, produz bezerro, vende bezerro. Ah, o mais comum depois é a recria e engorda, né? Ou seja, o produtor, ele compra o bezerro, faz a recria desse animal e aí termina ele em confinamento, ou em pasto mesmo, ou tá. em semi-confinamento. Só, daí já pegando essa linha, é, essa recria e engorda, depois que ele comprou o bezerro, quanto tempo nós estamos falando disso? Porque, se assim, eu sou agulho, mas não porra nenhuma de produção animal. Não, isso vai depender muito do sistema de produção, da taxa de ganho que esses animais vão ter. Mas, em regra geral, a recria é feita ali em 10, 12 meses, aí a engorda, dependendo do sistema também em confinamento, por exemplo, são três meses. 90 dias, 100 dias, Mas, você tem uma coisa. Quantos terminado. meses você falou da recria? 12 meses, mais ou menos. Então, depois que você comprou o bicho pequenininho, você vai ficar engordando ele na recria é. um ano, um ano e meio. É, um ano, um ano e meio. Isso vai depender muito do sistema. E entendeu? aí, ele já está pronto... Já está pronto para ser engordado. Aí, ele vai começar a engordar. Vai começar o processo engordar. E aí, de engorda. quanto tempo ele fica engordando? Também depende do sistema de produção. Em confinamento, por exemplo, é de 90 a 100 dias. Três tá meses, então. Três mesmo. meses ele está no ponto de abate. O pasto, por exemplo, vai demorar um pouco mais de tempo, tá, tá certo? Porque o, os ganhos são menores, o animal tem que pastejar, então isso, é um, o ganho de peso é um pouco menor e esse período se alarga. É então você está falando também que a carne que eu estou comendo, comendo hoje, ela começou a ser produzida em, há três anos atrás. Positivo. Entendeu, Juliana? O rodízio que nós vamos hoje na hora do almoço, três anos atrás é que começou a ser produzido. <risos> Beleza, entendi. Exatamente. Por isso que a gente chama que a pecuária ela é uma atividade plurianual. Diferente da agricultura, por exemplo, na soja, que você planta no mesmo ano e é. colhe no mesmo ano. Soja, eu brinco que é uma fonte, né? <risos> é um relacionamento rápido. Rápido. Você planta, trata, colhe em três, quatro vezes da mão. Aí você pega a cana, cana né? você já noivou com aquela não merda vai, lá. É seis vai. anos com ela é no é cali Se o cara plantar teca, então. <risos> Amigo, é bodas de. como é que chama? Bodas de diamante lá com ela, não vai tirar. Você é. sabe que é teca? Pesquisa no Google. <risos> Castiga, hein? Tá aqui, Castiga, e hein? aí? E aí? O que, que eu tava falando mesmo? Não, do, do, do, eu falei do 3 anos da carne. Ah, então é. São tá ciclos... certo. É. São tão, uh, se for pecuária, então, o cara envelhece junto. Que tá sempre em... É, todo ano tem alguma coisa diferente e é uma atividade longa mesmo, né? Por si só, ela é longa. Antigamente, ela era mais longa. A gente falava que o ciclo pecuário, antigamente, era de 6 a 7 anos. Porque todas essas fases de recria, ela era maior, engorda era maior. Hoje, você consegue bater um animal, por exemplo, entre 24 e 30 meses. Isso é... é é Relativamente rápido hoje em dia. Isso é fantástico para você que nunca foi numa fazenda, né? E o seu alimento está barato, é justamente por isso. Exatamente. Porque se o processo, alguns anos atrás, demorava seis, sete anos, agora demora três, isso aí você está melhorando a eficiência do processo, está reduzindo o custo, Positivo. né? O seu alimento chega mais barato. Exatamente. Certo, meu Guilherme? Certamente. É isso então, se aí. você olhar na verdade a nossa agropecuária como um todo, nos últimos anos, teve ganhos, assim, significativos de eficiência. Expressivo é. de eficiência. Então, assim, é. é por isso que aqui no Brasil, principalmente, né, a carne é barata pra caralho. Exatamente. Você pode achar que é caro, vai dar uma volta no Japão, que os caras <risos> falam, nos Estados, Europa, Unidos, Estados né? Unidos. Quanto que custou um quilo de carne no Japão? Sei lá. Ah, Depende, meu. Mas, assim, já vi, sabe, já viu falar do, da raça Wagyu? Sim. Porra, tem Bom lugar caralho, lá, não? Mas, <risos> vou falar você, é um carro pra comer. <risos> é um carro vai comer, não, cara. Se você for lá no, no Japão, pão lá, dependendo do lugar, você paga 300 dólares o quilo. Imagina. E aí, Pagar tudo isso. E assim, se você for nos Estados Unidos também é caro. Não, é caro, caro, caro. A Juliana vive nos Estados Unidos. Ah, é? é? Conexão, conexão. Desneilândia a é cada aí. três meses para Ah, ela. É? é? Mas beleza. Então o que nós vamos trazer? Porque até agora não falamos nada de indicadores nada, econômicos. O que o Prudence vai mostrar é aqui para é. vocês. Então, eu peguei aqui, como eu sou de Mato Grosso, Mato Grosso tem o maior rebanho do Brasil, 30 milhões de cabeças. Aliás, para... o Brasil é o maior rebanho comercial do mundo. Do mundo. Exatamente. Comercial comercial E se você for ver onde que tem mais vaca? Índia. Na Índia. Só que lá. Aliás, na Índia tem mais tudo, né? <risos> tudo. É, lá se não. É. Lá por uma questão cultural, religiosa. Cultural né? religiosa, eles não comem carne. Ah, a, a maioria v... das turmas é vegana, né? Isso, é vegana. Vegana, não. não é Vegetariana, né? Não, não come. Mas carne porco, come? Também não, não sei. Não, isso comem carne de frango. Então, eu peguei os dados aqui do IMEC, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né? Propósito, então, um beijo pra todo um mundo. Beijo lá. Muito bem. Eles separam a produção em cria, recria e engorda e ciclo completo. Eu acabei não falando do ciclo completo, né? Que é tudo. É tudo. Então, tudo, todas aquelas fases que eu falei, eles fazem desde a cria até a engorda. A média brasileira de produção, ela gira em torno de 5 arrobas por hectare Só para vocês terem uma noção, tem fazendas que a gente acompanha que chegam a produzir 60 arrobas por hectare Só um negocinho, né? pro o nosso público que eu não sei exatamente. É o que é uma arroba? Uma arroba são 15 quilos de peso de carcaça. Então, eu devo estar pesando as 8 <risos> as arrobas, 8. mais ou menos, Juliana. <risos> Então o arroz. Mas o rendimento está alto. Meu rendimento alto. O que é rendimento de carcaça? Rendimento de carcaça é o seguinte: quando o animal ele é vivo, nem tudo que tá, que é nele é carne, certo? Cara, tem osso. Cara, né? tem osso, cara, tem pele, tem... Ah, é, o rendimento de cargaça é quanto de carne tem em relação ao peso. Positivo. Tô bom, Juliano. É, você viu? Ah, dá pra trabalhar é, com pecuária tá, já, Tá tranquilo, pô. tô batendo bola aqui. <risos> então, animais com rendimento alto, que tem uma boa conformação, esses animais são melhores quando você engorda eles. Porque o rendimento isso. tende a ser maior, tá certo? Então, quando você... Um boi de 500 quilos que tem um rendimento de 50%, ele vai ter 250 quilos de carne. 250... Quilos de carne dividido por 15, vai ter 16 arrobas. Entendi. A gente gosta, por exemplo, quando o animal tem, vamos supor, 650 quilos. Olha, tá reais ali, mas é quilos. Tá. Quando tem 650 quilos e tem 56% de rendimento, por exemplo, vamos colocar 56,5% de rendimento, vezes, vezes 6, 650 assim, quilos, ele vai ter 367 quilos. Olha só. De carne? De carne. Dividido então olha só a que diferença diz? que isso dá. 24 arrobas. Entendi, 10 arrobas supor que arrobas. vai ser aqueles mesmos 500 é, quilos, né? Pra gente botar a mesma moeda. Ele passou de um boi de 16,6 arrobas pra um boi de 18,83 arrobas. Mas o restante dele é aproveitado em outro tipo. Isso sim, que eu ia sim. falar. Só te falar, viu, meu amigo? O boi que é criado, nós estamos falando aqui de carne, porque produção é, é um claro. coisa. Nada. Posso falar isso? Pode, pode falar. Nada se perde. Nada. Nada do boi se perde. Assim Tem gente que fala que frango, nem o berro se perde. Mas nem o Frango, porco também... A, a maior parte das indústrias que trabalham aí com a produção animal, nada se perde. Aliás, né, eu já conversei com os caras uhum. que manjam, uma das áreas mais lucrativas dentro do frigorífico é a graxaria, não é? É a graxaria. Que é a graxaria, que é, que é, a graxaria que, que é aquilo explica a técnica, que nenhum... É, você tira os miúdos do animal. Sangue, casco, Sangue, casco, chifre. tudo ali. Outra coisa também super importante, couro. couro. Couro. Couro, né? Tem vários curtumes no Brasil inteiro que trabalham só com, com essa, né, essa matéria-prima que sai do animal, né? Show de bola. É, pelo, tudo isso é aproveitado, tudo isso é aproveitado. Na indústria de cosméticos é aproveitado. É, verdade, deu um bom de menina Ai, que não se Tutano, tutano. Vai, você tá com o cabelo <risos> sedoso aí, ô, minha linda. Você provavelmente Provavelmente, isso aí vem de origem animal, é. né? come gelatina. Que gelatina. É o, ah, é o Agro é pop lá, vê lá na, na propaganda da Globo, lá que tem um monte de coisa. Ou então procura, antes de falar merda. É isso aí, muito bem. Muito bom. Então você viu, olha, olha só a diferença que faz um bom rendimento de carcaça. Só em ter um rendimento de carcaça bom, o animal teve duas arrobas a mais. Imagina 190 reais mais duas arrobas. Isso faz toda a diferença quando se fala em rentabilidade. Sim, ainda tá mais com margens cada vez mais a Apertados. Porque Com assim, certeza. estourou o preço da carne, mas não fica estourado por muito tempo é, também não. Já desceu, inclusive. É, né? já desceu. Aí beleza. Sobe de escada e desce de elevador, como o outros. É isso aí. <risos> então. Mas vamos lá, vamos pegar um sistema que é muito comum, pelo menos lá nos nossos clientes, que é a recria-engorda. A gente, o IMEA, ele separa os custos em custo variável e custo fixo. Esses dois custos, acho que já falou aqui no canal várias vezes, né? O Sim, senhor. É o que a gente chama de custo operacional. Então, quer dizer, se a gente vende hoje um arroba de boi a 190 reais um custo 142, nós estamos tendo um lucro de 50, mais ou menos 50 reais Beleza. por animal, tá certo? No entanto, 190 reais lá em Mato Grosso é um preço que acontece uma vez a cada milênio, talvez. Se a gente pegar janeiro do ano passado, tinha o preço da roupa do boi lá em Mato Grosso era 140, 150. Então as margens estavam vindo muito apertadas, sabe? Na pecuária como um muito, todo. Muito. Na pecuária como um todo. Só que ano passado deu toda aquela questão, a China entrou no mercado, começamos a a exportar mais para lá, a economia interna começou a melhorar, então, quer dizer, nós, nós, eu, você, Juliana, aí ó, começamos a comer carne, tá certo? Voltamos a comer um pouquinho mais de carne. A medir... e, e uma outra coisa importante, o maior mercado consumidor da carne brasileira, sabe quem é? Nós. O Brasil. Mais de 70% do nosso consumo... É, é que isso aí que o Prudence está falando é um negócio bacana, né? Porque quando as coisas apertam, carne, apesar de ir no Brasil né, comparativamente ser barata ainda né, é um negócio que pesa no bolso do consumidor. Pesa. Então, quando o preço aumenta, qual que é a nossa saída? Você não vai comer peixe, né? Infelizmente. Então, eu tô Peixe, porque peixe é caro, você vai para o frango, é, você vai para o porco. É. Que são assim são alternativas mais em conta pro o bolso do consumidor. Aí quando o negocinho começa a melhorar, pá, picanha, R$39,90. E é legal, porque assim, quando você tem uma renda melhor, normalmente você migra para as carnes bovinas de primeira. Picanha, picanha mignon, contra, contra filé. filé né? Agora quando dá um encurtado, carne de segunda. uma é. a 100, né você vai aparecer... Pati, patinha. patina de primeira ou de segunda? Não sei. Patina, patinha já é uma carne um pouquinho mais de primeira. E aí quando o negócio aperta ali também... O pessoal vai pro frango. Isso aí. Né? Ovo. Isso Quando aí. o negócio aperta mesmo, vou comprar uma cartela de 24 ovos. E né? todo mundo lá. Salsicha granela. Já o <risos> <risos> tempo de República. Né? É, fazer ah, um churrasco de salsicha? Já né? vários. Várias. Mas ah, beleza, então aí tá essa bem. aí é a distribuição de custos. E os caras conseguem essa planilha de exemplo no e-mail. No e-mail. Lembrando IMEA. que isso é uma referência, né? Que no fim, cada produtor vai ter a sua, ah. sua característica aí. Mas olha só que interessante. O pessoal que faz recria e engorda, a aquisição de animais é o maior custo dele, tá certo? Uhum. Faz todo sentido, porque ele compra animal. Então, a compra de animais é um fator super importante na engorda. O cara que compra bem, ele normalmente vai ter uma rentabilidade um pouco melhor, tá certo? E vamos olhar lá no, no, na, na linha final, né? A hora que você soma o custo operacional com a renda de fatores que a gente chama, que é a remuneração do capital, colocar a terra, certo. o custo de produção de uma rouba em Mato Grosso no quarto trimestre do ano passado foi de 170 reais. Então você está falando aí que produzir 15 quilos de a, a, de é, carne. Ca, é de carne de carne já está descontado o rendimento lá que tem Exatamente. coisa como... então para produzir 15 quilos de carne você está falando que eu gastei 170 reais <risos> então pera um pouquinho deixa eu só fazer uma conta se eu dividir isso aqui por 15 só para a gente chegar no ser consumidor né que paga aquele valor lá no preço final para ter uma ideia de quanto que custou tudo né dependente do corte pro cara né estamos falando aqui então em 11 12 reais por quilo de carne produzida Exatamente. isso é custo isso é custo custo, é custo. pro cara o cara não está ganhando dinheiro isso é o que ele gastou. Isso aí, então você pode daí, já fazer uma, um paralelo com o valor que você paga no mercado. Eu não sei quanto que é a carne mais barata que tem. Ah, assim, se a gente pegar, porque ah, no atacado... Uh, quando o frigorífico ele comercializa, por exemplo, com os açougues, você já chegou na frente do açougue e viu lá os quartos de boi pendurados? Ah, Cidade do interior... Então, você tem o dianteiro, você tem o quarto traseiro. Aquele, aquele quando você pega os preços do atacado, o quilo do quarto dianteiro, quarto traseiro, a média, vamos supor, ele vai gerar sempre em torno de 12 a 13 reais cara. Então o cara tá ganhando, se for isso aí, pro açougue, Açougue. E aí tem o custo então da, da, da, da. Ah, então o cara tá apertado mesmo. Porque, apertado você, 12 reais arroba aqui. Você tem que considerar a parte do frigorífico que tem todo um custo ali de né, matar o animal, limpar, etc. E trazer aquilo ali, tá fudido. Se você for parar pra pensar, o pecuarista hoje ele tá saindo debaixo da água, assim, ó. Tirando o narizamento. Tirando o narizamento. É igual em cana. É isso aí. E o, o interessante, interessante, não, né? Mas quando você vai conversar com o pecuarista, ele pouco dá atenção a esses custos aqui, ó. Mas pra quê? Ele dá atenção, óbvio. Obviamente, ao custo variável. Que é Aí que ele, ele vê vende o boi a reais. Ah, tô gastando 115 então tô ganhando dinheiro. Só que ele esquece de tudo que ele tem que fazer para frente, né? Sim. Depreciar a benfeitoria, máquina que ele tiver. É, ele é um mais... custo invisível que a gente vê. É. Um o invisível. cara não vê saindo no bolso e sai. Exatamente. Sai, sai no bolso. Sai sem ele ver, né? Exatamente. Ele não desembolsa, mas é um custo que ele tem. Então, se a gente pegar e juntar tudo isso, olha só o tanto que a margem é apertada. Só que o que aconteceu ano passado, meu querido Botão? O preço... Foi estourou. lá nas alturas certo? O preço aqui na, no CPE bateu R$220. Arroba. Arroba. Né? Lá em Mato Grosso se refletiu em preços até de R$200. Nunca aconteceu isso na história do país. 220, então eu estou falando R$70 dá 50 reais por arroba de lucro em cima mas o preço... Ah, Entendeu? É. Então quer dizer, se o cara vendeu, olha só, se, a esse custo aqui, se o cara vendesse o animal a R$200 por arroba, produzindo 13,12 duas arrobas por hectare, ele ia ter um lucro por hectare de... Isso é R$30,00 por arroba? Por arroba. Ele ia ter um lucro por hectare de... Não vai dar porque você tá tocar... eu coloquei o arroba por hectare. Ah. Dicas de Excel. Dicas Uma de excel. única informação por céu. Ele ia ganhar R$396,00. R$400,00 reais. Reais por 400 hectare. R$400,00 por hectare. Entendi. Só que se a gente pega e coloca o preço que aconteceu no Mato, em Mato Grosso no passado, por exemplo, de R$140,00, olha só que bonito. Loucura, né? Pois é. Então você tá reclamando aí, vai lá, compra um pedacinho de terra, pega lá e compra uma cozinha aí, ó. É, e aí vai lá e produz a sua carne. Bem mais fácil, né, Juliana? E sabe o que é mais complicado, por exemplo? A gente tem uma fazenda experimental lá, né? Nós fechamos preço futuro a 160 reais e achamos que tava fazendo um bom negócio? É muito bom. Olha só ali, né? Óbvio que nossos custos são um pouco diferentes, a gente teve um pouquinho de lucro, mas poderíamos ter muito mais. Aquela história, você não perdeu efetivamente, você deixou de ganhar. Exatamente. exatamente. Entendi. O que é legal também, né? Mas o qual que é o bacana que me chama aí? Se você tem os apontamentos, as informações, se você tem o controle das informações, Exato. você consegue tomar decisões mais assertivas. Muito bem. Então, quer dizer, essa fazenda, que é de recrima engorda, produziu 13,2 arrobas por hectare. Essa é a moda de Mato Grosso, tem gente que produz menos, tem gente que produz mais, tá certo? Então, quando a gente olha essa informação, o que a gente vê? Bom, eu poderia ter um, um desempenho melhor dos meus animais? Se eu faço um manejo de pasto legal, eu poderia produzir 15 arrobas por hectare? Se eu faço um investimento que me, me permite produzir um pouco mais, olha só, se eu produzisse 15 arrobas por hectare a esse preço. Deu menos 10. Deus menos 10. Não, mas é, tá errado aqui. Mas enfim. Mas eu poderia muito bem é, melhorar meu meu rendimento por hectare. Óbvio que a gente tem que se atentar aos custos também, tá Isso certo? Isso aí. É que aqui, aqui ficou 160, mas tá tudo certo. Bacana. Então, se você tiver... Essas informações em mãos é muito mais fácil de tomar decisão no dia a dia e é isso que a gente tem preconizado para todos os pecuários que a gente conhece. Cara, a maioria deles olha para a parte produtiva, mas muitas vezes esquece da parte financeira, que é o que manda no negócio. Na verdade, produtor rural como um todo é assim, <risos> é, né? O produtor rural, ele não controla custo, não tem essas análises. O que que o pessoal faz, geralmente? Controla fluxo de caixa. Vai chegar no final do ano, ele vai falar assim, consegui pagar todas as contas? Sobrou um dinheirinho? Vamos comprar uma caminhonete nova, então a atividade tá bem. Então, ele não... Não tem muito muito controle. Isso aí pode ser um risco, né? Às vezes você tá morrendo de diabetes no seu negócio e você não sabe, Sim. tá? E é isso aí. A Juliana tem uma dúvida aqui que ela me mandou no WhatsApp. Ah, é? Ela falou assim, <risos> o que é criado lá no pasto? Você fala muito animal de forma genérica, uh -huh. mas é, é boi, uh -huh. touro é ou é, boi. é vaca? Não, é boi, é boi. Não, a grande maioria é boi. Tem um movimento, por exemplo, de algumas marcas de carne, de alguns frigoríficos, que eles uh, premiam quem mata fêmea, fêmea um pouco mais jovem. Então, esses, essas fêmeas mais jovens têm uma carne um pouco melhor e aí elas eles conseguem comercializar essa carne ao preço de boi com alguns prêmios então isso vai depender mas a grande maioria que eu estou falando aqui são bois bois criados em pasto ou confinamento ou qualquer outro porque tipo a vaquinha Tá lá tirando, tá tirando, fazendo bezerro, né? Ah, e teve uma coisa que você não falou, que você me falou no bastidor que falou que você ia falar, que é o negócio é. do ágio. Ah, é verdade. Você tem que é falar a porra do né? ágio, <risos> Juliana. Ela já tá com. Deve estar tá com uns 30 minutos de gravação, depois a gente vai ver. É, faz uma cabe. outra abertura, parte 1, um, parte 2. <risos> depois, não, a gente faz uma abertura, mas vamos lá, é. fala do ágio aí. Mas tudo bem. O que acontece quando tem um sistema de produção como é a recria engorda, como eu falei, a aquisição de animais, ele é o que mais pesa dentro do custo de produção variável do animal. Do, do é um produto legal. É um Só que... que é tem um animal também. Tem uns que são, mas a maioria não é não. Então o que acontece? Se você compra um, um bezerro que sai dessas fazendas de cria aqui, é, como é hoje, por exemplo. Num passado muito recente, com os preços ruins, o que acontece? O criador começa a descartar vacas, fêmeas. E o que, que isso acarreta? Quando você descarta os fêmeas... Os veganos devem se mexer na frente do contador, Ah, certeza, que você então, fala assim. <risos> assim. Quando os, os criadores começam... A descartar... Por quê? A fêmea é um animal grande. Gera custo pra caramba dentro da fazenda. Então, quando você não está ganhando dinheiro, o que, que você faz? Você vende mais barato. Vende para lá, diminui seu rebanho. E o que acontece quando você faz isso? Menos vacas produzindo, menos bezerros disponíveis. Menos bezerros disponíveis, com uma procura da recria em guarda alta, você tem aumento de preço de bezerro. Mas olha que bacana, então se você tem essas informações, você pode tentar dar uma previsibilidade, porque vai faltar boi pra frente. Exato. E aí o preço vai subir. Muito bem, é isso aí. Estou manjando tudo. Estou manjando tudo, hein, cara. <risos> então você pega, alguns anos atrás, é, você ia comprar é, bezerro, essas famílias de guarda guarde comprar bezerro, muitas vezes ele comprava é, esse animal com deságio. E ele ia vender com o um, um, um arroba a 140 reais, comprava um bezerro a 129, 130, pensando em peso vivo. Só que hoje, como existe pouco bezerro no mercado, mercado? está alto. O preço está alto. Então, hoje, por exemplo, se eu olhar lá em Mato Grosso, o preço da rouba deve estar girando em torno de 190 reais. É muito comum você sair para comprar bezerro agora e encontrar bezerro com peso vivo, no peso vivo, a 220 reais a arroba. Entendi. De bezerro. Então, assim, se já entra... Se eu, eu sou o recria e engorda aí. É. E eu vou comprar bezerro. Então, a minha matéria-prima, vamos por assim, ela já entra, cara pra entra a cara para cacete. Entra cara para caramba. Se imagina, 220 reais o preço do, do bezerro, a do bezerro. E o preço hoje é 190, já entrou negativo 30 reais por arroba na sua fazenda. Que você vai ter que ganhar o processo. Diga, Juliana. E aquelas Juliana. criações é, bem-estar animal, carne halal? Assim, isso existe, tem premiação pra esse tipo de, de animal, esse tipo de criação, mas ele é a minoria ainda. A grande maioria passa por todos os. carne é O, o bem-estar já não, é uma prática. O bem-estar não, a prática não. já. Até porque desfugida. eu vou, deixa eu falar um negócio, você me corrige, porque eu não mando. Você quer comprar carne que você sabe que o animal ele tem procedência, que o processo foi bem feito, que respeitou as normas de produção animal, etc, e bem-estar, compre carne de empresas confiáveis. É, então, é Eu verdadeiro. vou fazer propaganda aqui, porque é verdade. Se você for lá, se <risos> você for pegar lá, Friboi, JBL, é. essas carnes aí de mercado ou não, sim, carne sim. de mercado cara, enquanto a relação a isso é tudo beleza, você tem que tomar cuidado com aquelas carnes que o preço é muito barato e que você não sabe da onde vem. O autêntico frigomato É, o autêntico frigomato <risos> que daí os caras matam o boi no mato e aí você não sabe qual que é, né? E a gente conhece o gente que faz isso. Então se você realmente quer se preocupar, quer ter uma consciência um pouco mais tranquila, compre carne que você conhece a procedência e é. geralmente que vocês vão achar na gôndola de grandes tá supermercados, isso aí tá pra é isso aí. Certo? E, inclusive, se a gente fizer uma análise dos frigoríficos no, no Brasil, em geral, e pegar todas as normas do sistema de inspeção federal, por exemplo, cara, no Brasil são as leis mais rígidas do mundo, praticamente. Para variar, né? Para variar, né? Tudo aqui é A gente gosta, é outro... adora é fazer lei. Aliás, você comprou a carne ou qualquer produto processado, se você, se você vê tem aquele tal é, do CIF, CIF. né? que é isso que o Prudence CIF. acabou de falar. Então, aquele salaminho na beira da estrada <risos> que a gente compra, não ele vai ter o CIF. Então não dá para saber se o processo está é. de acordo com as normas. É. Já comeu muito já comi muito salão. Ah, não É Normal. É, Mas enfim. assim, tem o CIF, que é o federal, ou seja, se você tem o CIF, você pode comercializar carne em todo o território brasileiro, inclusive para fora. Nos estados tem o SISI, que é o Sistema de Inspeção Estadual, e muitos têm o Sistema de Inspeção Municipal também, tá certo? Se que é inspecionado. Que é inspecionado. A carne no Brasil tem uma segurança alimentar uma muito grande. Uma procedência... Muito grande, muito grande. Assim como os nossos produtos também. Certo? Se a gente ficar é. conversando aqui, vai ficar um... <risos> amanhã cedo. Amanhã. Mas assim, o, o, a produção no Brasil, óbvio, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para a gente... É, avançar, mas nós temos o sistema de produção mais sustentável do mundo. Já que nós estamos falando em mundo também, acho que a pauta cabe. Beleza, nós temos sistema de produção sustentável, respeita às normas. E a competitividade do produtor brasileiro em relação ao mundo? Porque os outros países também têm produção de carne. Como okay. é que é? Você tem algum dado que você fala assim, não, nós somos competitivos economicamente em termos de custo de produção uhum. ou é fodido? Assim, a gente tem uma competitividade boa no mercado, é, nosso custo de produção tende a ser menor do que os outros países, muito pelo nosso sistema de produção. Se a gente pegar, a grande maioria dos animais são criados em pasto hoje. Isso, obviamente, é, traz o custo um pouco mais para baixo. Mas se você for, por exemplo, Estados Unidos, Europa, onde tem a produção pecuária mais avançada, assim, há mais tempo, não sei se a mais avançada, mas é a mais tempo, eles têm um sistema de produção que é o seguinte, no inverno neva, cara. Então o cara tem que fazer comida no, no verão para dar para os bichos no inverno. Aqui o inverno não chove. Mas tem alguma coisa lá que dá para ele comer, a gente pode dar é, produtos, pode dar silagem, pode é, dar é, subprodutos da indústria, tá certo? Lá não tem muito disso, uhum. entendeu? Então o custo lá tende a ser mais caro mesmo. E tem uma outra questão, é que o dólar aqui no Brasil, a nossa moeda é desvalorizada no mercado Xarei. internacional. Tá Hoje, certo. dia 20 do 2, então, já... todo <risos> dia eu recebo notificação aqui, dólar bate recorde dominal. É. Tipo assim, dólar bate recorde dominal. Juliana na Disney tá, <risos> tá danada. Isso aí. <risos> então, o que acontece? Óbvio que a nossa carne vai ser muito competitiva. E onde que a nossa carne acessa são mercados emergentes. Então, a gente vende muito para a China, a gente vende muito para o Oriente, de uma forma geral, Oriente Médio. É, vendemos muito pouco para a Europa, para os Estados Unidos, uma cota que a gente tem. Mas o volume vão para os países que estão em desenvolvimento. Mas esse muito pouco você disse que é. Eu não tenho demanda ou eu tenho barreiras comerciais que dão uma impedida no nosso negócio? Ambos. Cortou? Sim. Sim, sim. O <risos> que, que eu estava falando? Esqueci. Ah, eu tinha perguntado para você se. Essa questão que a gente exporta muito para o Oriente ah, e tal, sim. beleza, isso aí, por que, Exporta pouco para a Europa e para os Estados Unidos porque é. Que não tem demanda ou que você tem barreiras comerciais que impedem que o nosso produto, que é mais barato, entre nesses países que tem esse mercado forte? Não tem demanda, mas tem barreiras comerciais também que impedem a gente exportar para lá, né? Então a gente tem que focar o oh, botão nos mercados que estão comprando a gente. Eu não aí. vou ficar, desculpa o termo, e é lambendo o saco dos europeus, sendo que 40% 50% da produção que eu mando para o exterior é para a China, para Oriente Médio, entendeu? Então acho isso que aí. isso é uma, uma coisa muito importante e a gente às vezes fica muito focado em, em atender as exigências de um mercado muito muito exigente, onde a população está diminuindo o consumo de carne. Isso é verdade. Ah, é, é, é óbvio isso aí. Você vai na Europa, o pessoal está diminuindo o consumo de carne. Agora, onde que são os países que as pessoas mais pobres vão começar a comer carne à medida que eles ganhem mais dinheiro? Todo nego come morcego, velho. Aí dá coronavírus, se <risos> acha que a que tiver carne e cobras, se tiver carne ah, boa, tá Carne cara não vai comer, então tá é lógico. E né? o chinês já aprendeu a comer carne. Sabe quantos quilos por habitante? Ano, o habitante ano chinês come? Eu não tenho nem ideia. De carne bovina? Mais ou menos 5 quilos. E Sabe agindo? quanto que o brasileiro come? 5 mais... eu como na semana, acho. <risos> mais ou menos 39 quilos por, por habitante ano. 8 vezes mais. É, então tem um puta mercado aí para isso Sabe uma conta que eu fiz uma vez? É. Se o chinês aumentar em 200 gramas o consumo dele, o Brasil não tem como atender o mercado. É, Juliana, vamos <risos> plantar uns boi. Como diria um amigo meu lá em Rio Claro. É de Rio Claro. Vamos plantar os boi? É, vamos plantar os boi. <risos> Beleza? Assim, isso aqui é mais ou menos um resumo do que a gente tenta trabalhar também, né? A gente tenta enxergar um pouco do futuro para tentar dar um direcionamento para quem a gente está sempre conversando, para os nossos clientes, enfim, uma série de coisas nesse sentido. E estamos trabalhando muito nessa parte ambiental também, de sustentabilidade, porque eu acho que esse é o futuro, não tem jeito. Não, não tem, certificação vai ser obrigatória, não vai ter Sem né? dúvida, sem dúvida. Não vai ter jeito não. Não só por uma exigência, mas se você tem os processos certificados, você tem um, um processo de produção sustentável, a sustentabilidade não é só o um piés ambiental, tá certo? Sem dúvida. Você tem que ter o econômico também. Então, só se você tiver o econômico, você pensa no ambiental e o social vem junto. Então, é, se você pensar na sustentabilidade como, como um norte para sua produção, não tem dúvida que você vai ganhar dinheiro. Muito bom? Muito bom. Então é isso, moçada. Muito obrigado pela participação, Pruda. Nós Muito estamos bom. aqui faz uns 30 minutos gravando. Não sei o que nós vamos fazer, <risos> se vai cortar em um ou dois vídeos, mas o canal está sempre... Muito o obrigado. botão está sempre aberto aí para <risos> te receber, tá? Então não deixe lá de dar uma olhadinha no podcast, no agroresin que tem muita informação legal. Se quer dar algum recado, fazer jabá, mandar beijo para quem você quiser aí, fica à vontade. Mandar um Aô! abraço para o Ângelo. Ah, o Ângelo! O Ângelo, vou dar um beijo pro Ângelo. Ah, é, o Ângelo, o Ângelo. Um beijo no seu coração. Um beijo pra você, Ângelo, que é da Escola Agro. A Escola né? Agro, exatamente. Bacana, outro lugar legal pra vocês é. dar uma olhada e conhecer. E bem bacana. Apoiador o... do Agro Resenha podcast, inclusive. Isso aí. Tá <risos> Mandar um abraço pra todo mundo lá da Nutripura, né, que são o pessoal que eu trabalho hoje. O pessoal do IME, que eu usei as informações aqui. Faz um trabalho brilhante lá em Mato Grosso. E um beijo pra minha esposa e pra minha filha que tá lá esperando. Muito bom. Um abraço, moçada. Até a semana que vem, certo, Juliana? Tá de mau humor hoje, atrapalhou. <risos> Gravação umas três <risos> vezes aqui. Tá é difícil. E se chover? É, não precisa regar a horta. <risos> se chover, não precisa mais. Isso aí eu lembro. <risos> um beijo.